Antes desse vídeo começar, eu queria pedir o seu gostei. Mano, é sério, clica no gostei que assim ajuda muito o canal a crescer. Um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal que era dicas e truques do minecraft E nele eu disse que iria ter uma continuação Que no caso é esse vídeo que você está assistindo agora Então caso você não assistiu o primeiro vídeo Clica aqui no card que está aparecendo Para você assistir essa maravilha que eu fiz no canal E bem, sem mais enrolação vamos começar esse vídeo No primeiro vídeo eu mostrei um bug que você conseguia duplicar trilhos com ele mas esse é um bug completamente diferente que envolve trilhos E nele você consegue andar infinitamente sem precisar de trilhos ativadores E para fazer isso é muito simples, você só precisa fazer o que está aparecendo no vídeo agora Pelo menos eu ficava muito chateado quando eu construía alguma coisa e um Creeper danadinho explodia ela E bom, você que já passou por isso, saiba que existe um bug Que proíbe que os mobs destruam as suas construções E isso não tem nada a ver com comandos Você só precisa deixar uma laje embaixo do mob que vai explodir E assim em vez dele destruir uma área, ele só vai destruir um bloco embaixo dele então, se você fizer um chão inteiro de meio bloco, quando o creeper for explodir, ele não vai destruir as construções por perto! Além, claro, de não deixar os mobs nascerem em cima do meio bloco! Como todos sabemos, a Elayka, a asa do Minecraft, foi adicionada na 1.9. E com essa nova asa, ela veio com vários bugs! Que basicamente eu já fiz um vídeo mostrando um deles que está aparecendo agora no card. É um vídeo bem antigo, mas vale a pena conferir. E nesse vídeo eu mostrava um bug que você tinha uma animação mais realista quando você entrava na água. E esse bug puxou um outro bug, que é basicamente você conseguir pular um bloco quando você estiver nadando. Basta a sua querida Elika estar ativada dentro da água e você correr até uma parede mais próxima. Essa é uma dica para quando você estiver passando fome e não tiver comida, mas sim animais por perto. Que é de você conseguir bife já assado no seu inventário. Sem precisar levar o bife cru até a fornalha. E a técnica é a seguinte, você precisa queimar o um animal para ele dar o um bife já assado. Ou a carne já assada, depende do animal. Essa é uma dica que vai deixar os portões de cerca para baixo. Pois existe um bug que permite a gente pular cerca. E o melhor dele é que a gente precisa só de um simples Basta a gente deixar o carpete em cima da cerca. Então basta a gente pular em cima do carpete colocado. E a gente automaticamente vai conseguir passar a cerca. Agora tem um comando muito interessante no Minecraft na versão 1.10. Que vai possibilitar com que a gente tire a gravidade das coisas. Vou estar tá deixando ele na descrição. E basta a gente colocar no bloco de comando repetidor. E ativá-lo. Pronto! Tudo que tem gravidade do jogo vai deixar de ter. Isso é muito da hora. Um dos primeiros vídeos do canal. Foi 6 motivos para sempre andar com um balde de água em mãos. E um dos motivos para sempre andar com um balde de água em mãos. Era que você conseguia respirar embaixo d'água utilizando apenas um balde. Caso você não assistiu, clique no card que está aparecendo agora e assista, porque também é muito bom. Infelizmente esse bug foi removido, mas isso não significa que dá para fazer ele com outro item. E esse outro item seria uma tocha. Sim, usando uma simples tocha você consegue respirar debaixo d'água. Porém, não é tão bom como antigamente, infelizmente. Música alguns episódios dessa série então, quer assistir mais Mega Vídeos? Se tiver mais de um episódio, clique aqui no card que tá aparecendo que leva até uma playlist que no caso tem todos os vídeos do Mega Vídeos no canal então, esse foi o vídeo de hoje, se você é novo por aqui, não se esqueça de dar uma passadinha no canal pra você ver se você gosta dos meus vídeos Gostei Porque é muito importante para mim Então você quer assistir mais um vídeo Clica nesse que está aparecendo aqui na tela Que é basicamente Uma textura para 1.10 Que é muito legal Eu recomendo bastante essa textura Então é isso meu lindo cheiroso Tchau